Uh, good night, soldier! Wild, to jed, teu Eric Gaim. É nóis, parceiro, tamo junto, o brinde é ruim mesmo. Começa a gravar vídeo, mano, live quebra o canal. Mas live dá pra ganhar mais dinheiro. <risos> vídeo não dá. Tô brincando. Não, tô postando. Tô postando um vídeo a cada quatro dias, gente, tá? Então. Porque não tá tendo conteúdo, né? Não tá tendo conteúdo. Não tem o que Vai gravar o quê? Tira a via. Gava um desafio, mano. Tipo desafio jogando jogando patita de cop. O desafio é você ficar até o fim da live. Tem que ativar. Fundo, fundo, fundo ah, ó, Nossa, pino! Pino, só um. Tem Tem o que? Tem tem ou tem pra onde? Ah, véio, tem um é, mureto é, e acho aqui. que Pegou, Pode Tá aqui já é rushado, tá aqui embaixo e em cima. Em cima. Tomou? Os dois tá lá? Pode bater. Só tava vivo antes. Oxê, o que? VIP? É, tá, tá lá, tá lá. Você que tá com o amarelo? VIP da onde? VIP? Dá onde? VIP, você nem viu que eu tava lá? O amigo aqui tá pegando. Cadê aí? Ó oh, falei... o oh, print, ó oh, o print, bobo, ó oh, o print, bobo. Ó, oh, vou mandar tudo pra você, bobo. Contigo, é, foi contigo, bobo. Soldado que falou. Eu Mas não valeu, falei nada. Ô, oh, outro varanda? Fundo, fundo, fundo. O cara matou. Tá base, tá base, tá base, tá base, que tá base. Tá um doido. Vai pôr, varanda. Que isso, 31. Parando aí Puxou? Tá, lá da porta da porta Tô ficando com medo Antes dele do que eu vou chegar pucando fi, tô nem aí Uru Oi? Uau Tem alguém no meio, ah, tô aí, olhando no meio aí? Tô olhando no meio Tá base ainda água, Ponte outro, um na água, Tem um geladeira aí Tô indo, tô indo, tô indo Ah, 43 daí, Portão B, portão B, eu acho Acum que vou tocar. A C4 tá ali, né? C4 ali? Que é assim. C4. Tô ficando. Sabe pra vozinho, Samadelmo! Chora, boy! <risos> C4, C4P. C4 kb C4 Só um óleo meio aí. Varanda. Nossa, que susto, Não me fica pra trás. Onde come essa bonequinha? Meio? Abaixo da varanda menos 20. Puxando? Subiu. Subiu. Subiu. Fica aí embaixo aí, menino. Vou olhar a janela. 360? Acho que C4 tá aqui, hein, Não dá pra pular com esse boneco. É B, é B, é B. Tá olhando meio? Tô olhando meio. C4 varanda. Tem ponte. Ponte não. Pode lá? Eu, eu vi o cara subindo no ponte, entrou aqui ver de lá não. O cara veio, o cosque, Quer ver? O cara vai sair na nossa base aqui. Lá, lá, Falei? Ah, foi, você não tá chegando nada. Vou fazer aquele flash antes. É Matou? Beleza. Mais um, mais um. as caixas? Cadê a C4? O barão da baixa, mano. O barão Tô ficando com medo. Boa! Boa! É o Mini Soldation! Vem que vem, Mini!